Olá, queria cumprimentar a todos que estão assistindo a gente aqui na, na webconferência né, referente à portaria 58. É, a gente aqui na CETEC vem construindo essa portaria ao longo do ano de 2014 em um processo de discussão ampla dentro da política de inovação dos institutos federais. E nessa atuação dos institutos federais, eu não sei se todo mundo tem clareza de como foi o processo de construção dessa portaria. Então a gente queria, com essa webconferência, também né, apresentar todo o processo de construção que foi desenvolvido. É, a portaria 58, ela nasce é, de uma alteração que a gente é, foi necessário realizar na Lei 11.892, que é a Lei de Criação dos Institutos Federais. Lá no artigo 6º da lei, ela define a, a possibilidade dos institutos federais né, poderem também conceder bolsas relacionadas à pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio. Então essa alteração na lei 11.892, ela foi realizada pela lei 12.863, né, e conseguiu permitir também que os institutos federais pudessem é, fazer essa concessão de bolsa. É, após a alteração dessa lei, né, da 12.863, que alterou a 11.892, conseguimos é, iniciar um debate de como seria a implementação desse modelo. Né? Como é que a política de inovação hoje desenvolvida nos institutos federais seria é, é protagonista dessa possibilidade também, da gente ter um orçamento específico para conseguir é, desenvolver a pesquisa, trabalhar com extensão, trabalhar com programas de ensino. E aí, é, iniciou um processo de diálogo. Foi é, realizada algumas reuniões com fórum de pesquisa, né, com fórum de extensão. O Conselho Nacional do, das Instituições Federais da Rede de Educação Profissional Científica e Tecnológica, o CONIF, participou também desse processo de construção. A gente fez uma primeira versão dessa portaria, é, elaborada pelo núcleo estruturante da política de inovação é, na CETEC e esse núcleo em diálogo com os fóruns de pesquisa e extensão né, um diálogo com o CONIF, um diálogo com o setor produtivo. Então, a gente também desenvolveu ao longo de 2014 algumas reuniões com é, a, a, a, o setor produtivo, industrial, né, pequenas empresas, algumas instituições que desenvolvem pesquisa e é, inovação. Isso tudo gerou a portaria 58. É, de início... Ela, ela tinha um foco muito específico, que a própria lei garantia essa especificidade de atuação da portaria. Porém, com é, o debate ocorrido ao longo de 2014, foi possível contemplar nessa portaria é, outras possibilidades de participação das instituições. Então é por isso que a portaria, lá no início, ela define claramente a concessão de bolsas de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio a alunos, docentes, Pesquisadores externos ou de empresa nos termos da portaria. E, obviamente, é, falar em concessão de bolsa fala também da gente retomar o nosso foco é, e finalidades e características dos institutos federais. A Lei nº 11.892, né, no seu artigo 6º, ele define as finalidades e o objetivo. E dentre essas finalidades e objetivo, tem o diálogo com o desenvolvimento local e regional tem a relação dos projetos de pesquisa e de extensão, tem a questão da pesquisa aplicada, então isso tudo motivado com a finalidade e objetiva dos institutos, vai garantir que a gente possa conceder bolsas que tenham um novo modelo de relação entre arranjos produtivos locais e uh, os institutos federais. Então, é, nessa construção, a gente quis permitir, quando se fala em pesquisa, desenvolvimento e inovação, a é, Garantir que os programas e projetos institucionais né, de pesquisa aplicada e de extensão, eles fossem fortalecidos e contemplados contemplados dentro dessa, dessa proposta de, de concessão de bolsas. Além do mais, a gente também compreendeu a necessidade do intercâmbio institucional, seja um intercâmbio internacional, né, seja um intercâmbio é, é, com outros países, com outras é, realidades de, de relacionamento entre setor produtivo e as instituições da rede, mas a gente também quis pensar o intercâmbio institucional da nossa própria rede. Como fazer uma rede de educação profissional que não esteja sintonizada num processo de troca de experiências de experiências bem-sucedidas na pesquisa, experiências bem-sucedidas na extensão, experiências bem-sucedidas no ensino na inovação no ensino, a inovação na extensão e a inovação na pesquisa. Então a gente quis garantir no parágrafo 2º do artigo 1º, essa relação entre os programas e projetos institucionais que vão permitir troca de experiências ou conhecimento em ações de ensino, pesquisa aplicada, extensão ou inovação. Com esse leque de possibilidades das bolsas de, de instituídas ou as bolsas concedidas pelos institutos federais, a gente conseguiu atuar todos os programas e projetos do Instituto e é, fazer um diálogo maior com o setor produtivo. Então, é, eu lembro muito bem que nas reuniões que a gente realizou ao longo do ano... É, a gente, Por exemplo, quem poderia ser o beneficiário? Era uma dúvida que a gente tinha é, muito pertinente. A gente ia fazer uma portaria que pensasse apenas no, na comunidade interna? A gente ia fazer um diálogo com essa comunidade externa? Sim, esse era o interesse maior. É pensar o Instituto com a sua atuação em território. Então, por isso, a gente conseguiu inserir uma diversidade de beneficiários, desde servidores das redes estaduais, das redes é, é, é, é, municipais, servidores que possam trabalhar com pesquisa é, é, é, e, e inovação, servidores aposentados que desenvolveram trabalhos relevantes e que possam ser agregados também no processo novo de diálogo com esse setor produtivo, é, o setor privado né, e o setor produtivo também inserido dentro do setor privado, a qualidade que a gente tem também no setor privado, que ela pudesse ser compartilhada com as nossas ações institucionais dos institutos federais. É, os estudantes, obviamente, que faz parte do processo de construção do aprendizado, a gente também ter formas e possibilidades de inserir em uma nova visão institucional, uma nova visão da inovação, os estudantes da formação inicial e continuada os estudantes do ensino técnico, os estudantes da graduação, e os estudantes principalmente também da pós-graduação, dentro de um novo conceito de pesquisa aplicada, de mestrado profissional. Né? Você conseguiria acoplar melhor a formação e a pesquisa desenvolvida nos institutos. Os profissionais autônomos também, a gente tem muitos que desenvolvem pesquisa, é, e isso garantiu uma diversidade das possibilidades. Então, na verdade, a portaria de, de 58, ela permite que outros profissionais né, de altíssimo é, é, é, capacidade acadêmica, de formação acadêmica, possam também contribuir com a formação dos nossos estudantes dentro do processo de formação. Então, a gente é, tentou ao máximo, em todo o diálogo que a gente fez, e, e essa versão que que foi publicada, a versão final consolidada, ela foi fruto de diversas versões, né, que a cada momento a gente ia percebendo a necessidade de ampliar a atuação da pesquisa e desenvolvimento e a gente é, conseguiu chegar nesse modelo. O próprio modelo de gestão que a gente pensa com a portaria é um modelo mais onde a gente tem um gestor de programa, um gestor de projeto, um coordenador de projeto, um pesquisador, um extensionista que ficou bem marcado, a presença de um extensionista também no processo de contribuição, a extensão também contribuindo na formulação, na iniciação e na finalização de uma pesquisa aplicada. É, colaboradores externos e os estudantes e os intercambistas. Então a gente criou um modelo dentro do processo de construção que a gente vai além daquela coisa simples que a gente já pensava em programas e projetos, que não tinha um alinhamento forte no arranjo produtivo e no desenvolvimento local. É, obviamente, a gente tentou associar é, para essas funções... É, e isso é um diferencial da portaria, né? as bolsas elas não são pensadas no critério, nos requisitos para quem recebe. Não é o beneficiário que, que, que interessa para a gente para pensar no modelo de programa, e sim a responsabilidade desse beneficiário. Então, quando a gente coloca no artigo 5º aquelas definições e classificações para a concessão da bolsa, a gente está pensando no modelo de responsabilidade. Né? Qual o papel do gestor de programas? Qual o papel do gestor de projeto? E qual o papel de quem faz a ação, que é o pesquisador e extensionista? Então a gente queria pensar em um modelo que a gente pudesse ter um pesquisador e um extensionista desenvolvendo ações junto com uma cadeia, né? com, com, com uma equipe bem consolidada, compreendendo muito bem a responsabilidade de cada um desses envolvidos. É, a gente também na construção desse processo de, de escolha, a gente ficou na dúvida qual, como é que a gente poderia garantir valores de, de bolsas que fossem representativos dessas responsabilidades. Então a gente começou a fazer é, uma, uma análise do que a gente tinha de padrão de bolsas, então a gente analisou bolsas de fundações estaduais, a gente analisou a bolsa do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, a gente analisou a bolsa da CAPES, como é que era essa relação, INEP, a gente começou a perceber outras possibilidades que a gente tinha em relação à concessão de bolsas e valores, para a gente pensar qual o modelo ideal. É, e aí, nesse processo de, de escolha, a gente percebeu a necessidade... É, é, e a possibilidade que o CNPq nos contemplava nos valores de bolsas respectivos. Então, a gente usou o modelo do CNPq, lembrando, e isso é muito importante estar tá claro, né, que nesse processo de construção, a gente quer é, utilizar mais lá no artigo 6º da portaria, a essência, né, é, é, é, a gente usou, vou até é, é, esclarecer melhor, as responsabilidades dos beneficiários associadas a valores do CNPq. Então, para a gente, não interessa naquela tabela final se está qual o requisito que o CNPq utiliza para é, a concessão da bolsa X da bolsa Y. O que interessa para a gente é o valor que está associado a uma demanda que a gente acredita que vai ser realizada ou desenvolvida pelo beneficiário. Então, foi só uma parametrização. Outra vantagem também da gente associar o CNPq é que a gente não precisa fazer uma portaria, se a gente, vamos supor que a gente colocasse valores, valores de bolsas na portaria, é, a gente teria que atualizar a todo momento, mudou o ano, necessidade de correção, a gente teria que atualizar. A partir do momento que a gente associa os valores às, aos valores já estabelecidos pelo CNPq, a gente consegue é, ter uma atualização óbvia, que vai acontecer natural, que acontece pelo conselho, ela vai se refletir na portaria de bolsa. Então, ali, o que interessa mesmo são os valores. Então, se há atualização do CNPq, automaticamente a nossa portaria, ela, ela acontece pela relação, é, é, a correção. Outra possibilidade também, que é importante deixar claro aí para todos vocês que, que vão atuar na, na concessão de bolsas é que a gente precisava ter um modelo de sistema que ele pudesse ser é, zelar pela transparência pela, pela divulgação ampla né, de quem, de quais é, professores, servidores est estão envolvidos em processo de concessão de bolsas então a gente criou um sistema é, em parceria com uma instituição da rede com o objetivo que a gente é, é, é o objetivo de ter a maior transparência e tranquilidade na concessão de bolsa, então a gente garantiu que nesse sistema ele vai divulgar essa transparência o Instituto vai ser responsável em criar esses critérios, adaptar as normas é, de concessão dessas bolsas, o edital é responsabilidade das instituições né, pela sua própria característica de autonomia que, que, que as próprias instituições já possuem como autarquias então, é, a ideia foi exatamente essa, criar um sistema, não para dificultar, ter que cadastrar, a gente não quer nada de exagerado, nada de relatórios é, é, absurdos ou, ou, ou gigantescos dentro desse processo. A gente quer saber o seguinte, a gente quer saber o servidor, o projeto, a que se destina, se há captação de recursos e a gente trabalhar numa outra lógica de inovação, onde a gente faz atuação direta com o setor produtivo, com o setor social, com ações de extensão, com ações de pesquisa e de pesquisa aplicada. É, obviamente, se você fala de uma concessão de bolsas, a gente não poderia deixar de respeitar os limites legais, a gente não poderia deixar de respeitar a legislação vigente para servidores públicos. Então, a gente tem lá, é, no artigo 6º, alguns parágrafos que dizem exatamente que, dependendo do tipo de beneficiário, a gente tem que seguir as outras legislações, então a questão do teto, né? a questão da carga horária, como é que vai trabalhar a carga horária em cima da atuação do nosso profissional, então a gente é, é, é, dá a liberdade às instituições federais da rede poderem... É inserir uma. adaptar os seus regulamentos internos e fazer uma ampla divulgação de quais são os projetos que vão ser considerados projetos ou programas institucionais que vão permitir editais para a seleção de públicos externos, de beneficiários externos e a própria comunidade interna. É, isso tudo a gente tentou levar em consideração na construção da portaria. Outro fator importante que a gente destacou, é, e para não gerar engessamento da, das atividades de pesquisa né, e extensão nas instituições, a gente garantiu no artigo 7º que qualquer situação diferente né, que vai ensejar valores de bolsas que são diferentes dos apresentados no anexo 1, é, os institutos federais podem. Eles, eles poderão operacionalizar a concessão de bolsas pela Fundação de Apoios com fundamento na, na Lei 8.958 né, é, ou na, na, ou na 10.973, e mais, levando em consideração os decretos, principalmente o decreto 8.2.40, que nós também já fizemos uma webconferência para explicar o decreto 8.2.40. Então, se você procurar no canal do Inova IFE, você vai perceber lá que também, com maior propriedade, a discussão sobre o decreto 8.2.40. Então, há necessidade de projetos diferentes desses valores é possível, sim, utilizar a fundação de apoio do Instituto, ou a fundação de apoio que a instituição já utiliza é, junto à universidade, junto a outro, outras relações. É, outro fator importante que foi aparecendo no processo de, de construção da portaria foi é, a relação das bolsas do Pronatec. Como vão ficar as bolsas do Pronatec? Então a gente pensou também no artigo 8º, é, ele é muito claro, ele diz que as bolsas concedidas pelos institutos federais, né, que tratam com fundamento o artigo 9º da lei 12.513, né, que é a lei que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, é, sujeitar-se-ão às normas e regulamentos específicos do programa instituído por esta lei. Ou seja, no que se refere a valores de bolsas, é, fornecida pelos institutos, com base na 12.513, vai continuar seguindo todos os procedimentos do Pronatec. Então, essa, essa portaria de concessão de bolsa, ela não interfere no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. É importante destacar né, que essa portaria e as próprias despesas de execução, elas vão estar tá elas vão correr a conta das dotações orçamentárias de cada unidade orçamentária dos institutos federais. Ou seja, os institutos federais poderão, terão a liberdade de definir o quanto montante institucional, de recursos institucional, institucional eles vão, vocês né, irão aplicar na concessão de bolsas. Então hoje a gente tem quase 40 milhões que são inseridos na matriz orçamentária. A gente tem um valor muito grande inserido de pesquisa aplicada e extensão que podem ser direcionados em grande parte para fomentar a concessão dessas bolsas. Muitas instituições já desenvolvem a concessão de bolsas, algumas já têm alguns editais muito específicos e claro. E aí a ideia dessa portaria é que esses editais possam também dialogar com esse novo modelo que a gente está pensando. Então, se for necessário fazer revisão de normas, a portaria também indica isso, que as instituições, instituições devem readequar os seus é, é, instrumentos que já desenvolvem, se não possuem esses instrumentos, né, regulamentos de concessão de bolsas, eles devem ser avaliados... É, Alguns outros documentos que cuidam da questão da atividade docente, se a, ou, ou, houver a necessidade de alterações, elas devem ser feita, feitas também agora é, com a, a, a portaria vigente. É, outra, outra questão, que assim como as bolsas né, concedidas pelo Pronatec, as bolsas de pesquisa... Elas também têm é, um dispositivo legal, que é o artigo 26 da 9, 9. 250, da Lei 9.250, que é, estas bolsas concedidas para pesquisa elas são isentas de imposto de renda e não integram a base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária. Ou seja, é uma bolsa que é, a ideia é fomentar, incentivar, a pesquisa, o desenvolvimento, o intercâmbio é, e a inovação dentro da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. É, era um pouco isso que eu queria colocar no início da nossa webconferência, dizer que, que foi um processo muito bonito desenvolvido pelo NEP de construção coletiva. A gente ouviu muita gente, a gente tentou ao máximo garantir esse diálogo ah, amplo com todos os, os envolvidos diretamente nessa construção. É, o CONIF foi parceiro de primeira hora na construção dessa portaria. Eu acho que ele vai dar uma normatização maior nas atividades, é, é, de a, a todas as atividades envolvidas dentro dos objetivos e finalidades dos institutos federais. Então, a gente vê com muito bons olhos, a gente acredita que vai ser um instrumento importante é, e, e dar um diferencial nos institutos federais. Uma nova instituição que pensa a pesquisa aplicada, que pensa a extensão tecnológica, que pensa o é, é, um ensino inovador, e é isso que a gente quer. A portaria, ela vai estimular isso. Eu acho que em breve, em um período muito curto é, é, de alguns anos, a gente vai ter uma nova instituição trabalhando exatamente é, com os territórios e com o setor produtivo, setor social, é, é, no entorno dos seus campos, no entorno das suas instituições. É, a certeza de que essa portaria foi dialogada e a certeza que ela, ela, ela vem né, de um acúmulo realizado durante ao longo de todo o ano de 2014, é, eu, eu acredito que a rede deve... É, compreender isso e participar ativamente da, da, da, desse novo modelo indutivo de inovação e de pesquisa.